Então vamos lá, vamos lá, quem está chegando agora na live, eu vou falar sobre o Bolsonaro do, do, do, do, aí no do final de semana, né o Bolsonaro machão, que depois deu uma regada hoje de manhã, mas acabou se saindo bem, por incrível que, eu... ah, que pareça, pelo menos não, não, não bem no, no sentido do, do, do, do Brasil se sair bem, mas dele se sair bem, né ele conseguiu um esqueminha ali que... Foi até inteligente, duvido que tenha sido ele que tenha, que tenha pensado nisso. Parece que até o Alcolumbre deu uma ajudada. Ele e o e o governador de Goiás, como é que é o nome dele mesmo? É, tava brigando até com o Bolsonaro. Essas brigas aí também não dá para colocar muita fé, não. Mas parece que convenceram né para quem não, quem, não, quem não se lembra, Bolsonaro foi impedido de nomear para chefe da Polícia Federal o tal do Ramagem, né? que ele chama de Ramajo, é, ele, ele foi proibido por, pelo, pelo ministro do, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre, é, o Alexandre Carequinha, lá, qual que é o nome dele, o sobrenome? Esqueci também. Bom, vocês vão lembrar. Caiado, o, o governador é o Caiado, exatamente. Parece que foi o Caiado e o, e o presidente do Senado, o Columbre. Conseguiram convencer o Bolsonaro a não fazer isso. Eu estava torcendo para o Bolsonaro, pôr lá de novo o Ramagem como chefe da Polícia Federal. Pinta o STF, o Bolsonaro né, fez até vídeo. Falando, não, não, acabou a paciência aqui, acabou. Agora quem manda aqui sou eu. Eu vou colocar lá. Deu a entender que ele ia colocar o Ramagem. Deu a entender, eu tava torcendo para isso, que aí ia ser mais, né, mais munição para para dar impeachment nesse cara, mas aí os caras acabaram convencendo ele do contrário. Aí saiu, se saiu muito bem, porque aí colocaram agora um amigo, né, o braço direito do Ramagem. Olha só que coisa! O que mostra, mais uma vez, que o Sérgio Moro parece que tem razão mesmo, né? Porque o Bolsonaro estava é, desesperado lá para substituir né, o... o o chefe da Polícia Federal, para ter acesso às informações das, do lado dos investigados, né? que inclusive são os filhos dele, e ele estava querendo também substituir o, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E adivinha qual foi a primeira ação feita por esse novo, superintendente, é, por esse novo chefe da Polícia Federal, do, do, aí do Bolsonaro, substituir o superintendente do Rio de Janeiro. 20 minutos depois do cara receber lá, aliás, foi uma nomeação é, relâmpago, foi tudo feito hoje de manhã, saiu na, no Diário Oficial da União, menos de uma hora depois já estava lá Bolsonaro já assinando, com, numa, meio que numa reunião quase que secreta, sem presença da, da, da imprensa, assinou, já colocou o cara no cargo lá de chefe da Polícia Federal, e o cara, 20 minutos depois, a primeira coisa que o cara faz é substituir o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E aí, será que o Bolsonaro tá não tá interessado em dar um jeitinho para os filhos dele no Rio, hein? É, foda. Isso só, só corrobora com as informações que o Moro tem alegado. Eu vou depois chegar também nessa informação aí do Moro, vou falar um pouquinho também sobre o, esse depoimento do Moro aí, mas... Para começar, vou mostrar o vídeo do machão, Bolsonaro machão, nesse final de semana agora, sabe, é domingo, dizendo que acabou a paciência, que quem manda é ele, e que dando a entender que ele iria colocar. E parece que até hoje de madrugada, foi isso, era isso que estava na cabeça do Bolsonaro. E conseguiram dar um jeitinho e falaram, oh, não faz isso aí não, senão você vai acabar causando um problema ainda maior. Aí o Bolsonaro falou, ah, beleza, aí alguém deve né, ter soprado na orelha do Bolsonaro e falou, vamos colocar então alguém indicado pelo, você, já que você confia tanto no Ramagem, põe alguém, algum amigo do Ramagem. Aí colocou esse braço direito da Ramagem, que, aí do Ramagem, que já trabalhava na Abin com ele. Abin, para quem não sabe, é uma espécie de cia brasileira, é a cia tupiniquim. É só cabine de emprego mesmo, resumindo. É, o Leonardo Alves mandou cincão aqui. Será que essa ingerência do Executivo na Polícia Federal comprometerá as investigações envolvendo o clã Bolsonaro? Leonardo, cara, não sei. Eu espero que não, né? Eu espero que não. Porque tem muita gente boa na Polícia Federal e que não vai admitir, esse... tenho certeza que não vai admitir essa ingerência aí, né, do Bolsonaro, do Executivo, na Polícia Federal. Lembrando que Polícia Federal não é polícia do... Do, do Bolsonaro é a polícia do Estado e que muitas vezes tem que investigar o próprio presidente ou, ou pessoas próximas ao presidente, por isso a necessidade de independência então eu espero que não mas se acontecer eu espero também que, que seja divulgado isso que seja é, mostrado que o, que o Bolsonaro realmente está interferindo diretamente na, na Polícia Federal para ter vantagens para ele ou para ou, ou, ou para amigos. Né? Ou para os filhos, né, no caso. Eu espero que seja bem, bem divulgado isso. O Alex Silva, aí ó, like, like, like, pessoal. Dá like aí nessa bagaça. E o Tony no Preto aqui já virou o top superchat na noite. A briga tá boa aqui, hein? Valeu, Tony. Olha pai, aqui também o Grumpy Cat Gamer. Mandou reais sempre ajudando aqui nos superchats. chat pediu para publicar o depoimento, é verdade, é verdade. Mas só que depende da autorização do STF Porque tem informação da polícia da, do, do presidente Então vai passar, se não me engano É pelo decano Celso de Mello Que é, o pré, que é ministro do STF E vai, vai passar por ele né? Se ele liberar, a gente vai saber o que foi esse depoimento aí De oito horas do Moro que, ele, que o Moro deu na Polícia Federal em Curitiba Veja, Olha só que coisa, hein? Antes era o Moro que ficava né, pegando os, os, os, os depoimentos. Agora é o Moro que está do outro lado, cara. Que, que coisa de maluco isso. O Moro acabou ficando sem o STF, sem o Ministério da Justiça e acabou, virando, acabou até virando réu, né, no caso, porque ele está sendo acusado de... É, litigância de má-fé, ou denunciação, calo... é, eu, eu acho que é de, denunciação caluniosa, que é você denunciar alguém só por denunciar sem ter provas nenhuma, só para causar problemas. Então você acaba se fudendo nessa. então Eu espero que o Moro não seja, ele é burro, mas eu espero que não tenha sido tão burro assim, de ter é, feito essa, essas denúncias contra o Bolsonaro e não ter provas realmente fortes para conseguir incriminar o cara. Para o cara ter ficado oito horas prestando depoimento na Polícia Federal, eu acho que tem, ele deve ter passado bastante informação. Porque se ficar só naquele, naquele WhatsApp ali do, do, que o Bolsonaro, que a tal da Carla Zambelli mandou para ele, isso aí o Bolsonaro vai se safar. Por mais que tenha informação do Bolsonaro falando claramente que é, por, pela Polícia Federal está procurando informações em cima de aliados do Bolsonaro, né? muita gente do PSL e, obviamente, os filhos dele, que o Bolsonaro deixou escreveu ali bem claramente que tinha mais um motivo para substituir o superintendente, da, o, o chefe da Polícia Federal. Então, só isso daí já era motivo suficiente, mas eu espero ter mais informações, porque isso aí é muito, é, é, ainda é muito pouco, tem que ter mais. Antônio Décio, 7 mil, e daí? É... 7 mil já, 7 mil pessoas mortas oficiais de Covid-19. Enfim, Bolsonaro deu tudo a entender, né deu a entender que iria peitar o STF, iria colocar o Ramagem como chefe da Polícia Federal, né? que foi a briga toda com o Moro. O Moro falou, não, eu não, não aceito continuar nesse governo porque você está querendo interferir nas investigações da Polícia Federal. Está querendo substituir o chefe da Polícia Federal, que seria indicado do, do Moro, sem motivo algum. E aí o Moro pediu para sair. Essa é a versão do Moro, né? Ele está até fazendo, né? Divulgando aí as informações, né? Fez depoimento é, no, no, no último sábado também, confirmando essas informações, e tudo leva a crer pela. pela... Pelo é um desespero do Bolsonaro em querer nomear logo esse cara, em querer substituir logo o superintendente do Rio de Janeiro, que era uma das informações que o Moro tinha passado também, alegava que o, que o, Moro, que o, que o Bolsonaro queria não só substituir o chefe da Polícia Federal-Geral, né, como também os superintendentes, especialmente do Rio de Janeiro e de Recife. Então, é, e é o que está acontecendo, né? 20 minutos depois... Do Bolsonaro nomear o novo chefe da Polícia Federal, a primeira atitude que o cara faz, 20 minutos, o cara, o cara acabou de chegar no cargo, 20 minutos depois, foi exatamente isso. 20 minutos depois o cara vai e substitui o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E olha só que eles fizeram uma jogada esperta, que pode ser que eles se ferem no futuro, mas no momento foi bem esperto, tem que admitir também. Eles fizeram o seguinte, ele substituiu o superintendente do Rio de Janeiro, mas ele não demitiu simplesmente o cara. Ele trouxe, ele meio que promoveu o superintendente do Rio de Janeiro para ir trabalhar com ele, junto dele em Brasília. Ou seja, ele vai ser o segundo na hierarquia aí da Polícia Federal. Então, ao mesmo tempo que eles promovem um cara e dão uma espécie de cala-boca no cara, eles, ele, o, o Bolsonaro consegue substituir o cara que estava na superintendência do Rio de Janeiro e que cuida da, das investigações da família dele. Mesmo que esse cara não seja um picareta, o, o próximo né, que, esteja, que, que, que esteja assumindo a superintendência do Rio de Janeiro, eles vão ganhar tempo, porque vai ter toda hora que você tem substituição, você tem uma, uma curva de aprendizado... Enfim, várias, várias coisas que acabam atrasando ainda mais as investigações. E é isso que o Bolsonaro quer, que é mais problema, mais ruído, para que os filhos não sejam nunca investigados. Então, na pior das hipóteses, vai só atrasar. Né? Quer dizer, na, na melhor das hipóteses, vai só atrasar as investigações contra os filhos. Na pior, vai, vai conseguir abafar mesmo as investigações contra... A, a familícia Bolsonaro no Rio de Janeiro, né? aqueles esquemas de rachadinha, de colocar, né? de, de, de, de dividir cargos públicos ali, enfim, várias falcatruz, né? lavagem de dinheiro, com loja de chocolate, enfim, várias coisas que a polícia parece que está tá já com a boca na botija ali. Ou estava, né? Mas como está tendo essa substituição, tudo pode acontecer. Vamos ver aqui, Clésio Luiz, se abafar vai apanhar, <risos> não sei não, viu, não sei não. O Danilo Souza, aquela imagem do Bolsonaro segurando o print da conversa dele com o Moro, impresso em um print do WhatsApp dele, é real, não vi isso, cara, não vi mesmo. Romílio Santos mandou dois reais, o Superchat mandou um joinha, aqui, gigante, valeu Romílio. Muito obrigado aí pelo apoio, o Alexandre Silva, mandou dezão aqui, é o top superchat da noite, primeira da semana aqui, valeu! É, valeu, Alexandre, colocou aqui, otário, é, não seria oportuno voltar o Otário News agora? Aliás, por que parou de fazer? Pois é, cara, esse é um problema que eu tô tendo já um, um certo tempo, né? Já faz mais de um ano aí que eu não tenho mais é, editores aqui para me ajudar com os Otário News, né? então eu estou fazendo tudo sozinho e além disso para piorar ainda tem o YouTube desmonetizando todos os vídeos do canal então a única alternativa que eu encontrei para manter o canal vivo é fazendo as lives porque nas lives a gente tem a interação com os membros do canal que ajudam né, financeiramente aí, com R$7,00 reais aí todo mês é, tem aqui o super chat também que, que, que por exemplo o seu caso aqui formando 10 conto aqui no superchat pô isso ajuda pra caramba o canal dois reais ajuda pra caramba um real ajuda pra caramba aqui então é, é qualquer valor que é usado aqui já é maior do que os vídeos que eu fazia com, lá com o Otário News porque aliás ficava quatro, cinco horas o um dia inteiro pra fazer uma, a edição do Otário News que a, a, apesar de ser uma edição simples, demanda né, uma certa quantidade de horas, aí chegava lá no final Vai postar, o YouTube vai lá e pumba, corta. Ou seja, rasgar e jogar dinheiro no lixo. E aqui no Otário, no, no, no, no, nas lives do Otário, eu ainda consigo falar sobre assuntos que acabaram de acontecer. né? Tem coisas que acabaram de acontecer nesse exato momento. Já o Otário de Deus, às vezes, tinha algumas horas de, defa de defasagem. E aqui a gente tem uma interação maior, eu consigo falar com vocês, né? é, tem uma... Quem é membro do canal consegue usar os emojis especiais, é mais fácil de eu ler os comentários de quem é membro do canal, porque ficam destacados. Enfim, tem várias coisas que eu acho que quem curte o canal, quem acompanha, eu acho que acaba valorizando mais isso daí. Então é, foi só para uma questão de sobrevivência mesmo, senão o canal já teria morrido. Mas eu espero voltar sim, né? vai que consegue... Ter membros suficientes, né? Ajudas aqui suficientes, a gente volta a contar news com certeza. Eu, é uma coisa que eu gostava de fazer. O Lucas Campos da Silva já falei aqui, o Levi Vicente mandou aqui 5 no superchat. Escreveu o seguinte: a primeira ação do novo ministro foi trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio. Pois é, a primeira ação. E acredite se quiser, foi 20 minutos depois do cara assinar o papel que era. Que era ministro, que era chefe da Polícia Federal. 20 minutos. Aí depois ele escreve aqui: depois vem dizer que não é interferência do Bolsonaro. Pois é, o próprio Bolsonaro está se esforçando para mostrar que tudo que o Moro disse foi verdade. É o próprio Bolsonaro que se incrimina, cara. É burro ou não é burro?